Você sabia? Dos 21.978 candidatos nas eleições de 2014, mais de 3 mil não tinham o um ensino médio completo. Baixe o aplicativo Guia do Voto e veja outras curiosidades. É grátis!